Sem dúvida, tenho um gosto especial por fazer sempre um ensaio a mais nas qualificações. Aconteceu isso por um pouco de azar, que não posso chamar azar, porque é um centímetro de, da marca exigida e aproveitei para fazer mais um ensaio e correu bem. Foi, foi muito, a, a corrida foi muito fluida, senti, foi um, um salto fácil, não tive que, que puxar muito por mim e isso era o mais importante. É aqui que eu gosto de estar, é aqui que eu gosto de. neste tipo de ambientes que eu gosto de, de, de competir com provas uh, muito abertas uh, para poder superar-me também e superar os outros. O mais importante agora é recuperar da melhor forma, uh, ter um dia, um dia de, de, de descanso, um bom dia de descanso e afinal vamos estar aqui preparados para, para, para fazer a minha marca da época, chegar aos 17 metros. E se puder ser a surpresa, melhor ainda, quando entro na final, tudo tem que ser possível, temos que, pensar neste, temos que pensar dessa forma e quem não pensa erra uh, e falha. E eu sempre que entro numa final, tudo é possível, tudo é possível. O, eu, o que eu senti foi que estava, estava feliz por estar ali e estou feliz por estar aqui, estou feliz por estar na pista, estar numa qualificação, senti-me bem, não tenho nenhum tipo de dores e acho que isso é a alegria de um atleta, poder fazer aquilo que ama, Sendo dores e qualificar-se para meios finais finais e, e estar entre os melhores. Acho que essa é a minha sensação de, de estar a este nível e de, de fazer este tipo de competições. Eu não poderia estar mais contente.